Pronto, falamos muito sobre estabilizadores para câmeras maiores, para filmadoras, mirrorless e DSRL E o que você acha da gente começar a falar sobre estabilizadores gimbal para celulares? Então eu vou te apresentar os Smoothie XS Nós temos ele na cor branca em nossa loja, que é muito bonito com todos os seus detalhes E também temos ele na cor preta os nossos estabilizadores XS é um dos mais procurados aqui na nossa loja e olha só esses detalhes. Os botões são muito anatômicos e a pegada dele também é maravilhosa. Deixa eu te ajudar como você vai estabilizar o Smooth XS. Aqui nesse exemplo só estou mostrando aonde você vai ligar ele e para fazer a estabilização você precisa fazer da seguinte forma. Você vai colocar o celular no plate que é designado para o seu smartphone e você vai precisar equilibrar e achar o ponto aonde o telefone vai ficar completamente ou quase completamente na horizontal. Depois na parte de trás no próprio plate você vai equilibrar para cima e para baixo e achando o ponto certo ele vai ficar totalmente estabilizado. Você vai poder utilizar o Smooth de duas formas, tanto na forma horizontal para fazer fotos de paisagem e tudo mais, você pode apertar o botão M que está sempre indicado duas vezes e assim você vai colocar o Smooth na versão vertical. A versão vertical ela é muito ampla e muito fácil de ser utilizada até mesmo para você que faz dancinhas no TikTok, Reels no Instagram ou até mesmo inserts. A tal famosa selfie. Você pode utilizar ele com vários modos que vem junto no aplicativo da Zicam. Eu vou deixar o link aí embaixo para você baixar ele. Primeiramente vamos para o modo panorâmico, onde ele vai te ajudar a tirar fotos de 180 graus. Temos o tal famoso modo follow focus. Onde você estiver toda vez se aproximando do seu smartphone, parece que o fundo está cada vez mais distante de você. Também temos o um modo de timelapse e hiperlapse. E o mais bacana é que agora você também vai ter o modo Smart Vlog. Onde ele vai te ajudar praticamente a editar o seu vídeo enquanto grava. E eu tenho quase toda a certeza desse mundo. Que você blogueira ou você que trabalha com vlogs utilizando o seu celular. Ou até mesmo filmmaker e videomaker que trabalham fazendo gravações utilizando smartphones. Levar esse produto para sua casa é a melhor opção que você tem hoje aqui na nossa loja. Gostou desse vídeo? Clica no link aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e não deixe de deixar o seu like.